Olá pessoal, eu sou o professor André, eu sou o coordenador do curso de Engenharia de Produção à Distância aqui da FSG. Na hora de escolher um curso de Engenharia à Distância, o aluno deve levar em consideração diversos fatores importantes. Nós selecionamos três motivos para estudar aqui na FSG. Um dos motivos mais importantes para escolher o curso de Engenharia de Produção EAD aqui da FSG está na infraestrutura disponível para o aluno. Além das aulas ao vivo, o aluno conta com todo o suporte das aulas gravadas, tutoria presencial e material didático completo. O aluno tem toda a comodidade de estudar em casa, mas também conta com toda a plataforma moderna de laboratórios da FSG, onde ele pode realizar todas as práticas do curso. A FSG já é reconhecida há muito tempo pela qualidade de seus ótimos professores. Isso também se estende ao curso de Engenharia de Produção à Distância. O aluno da Educação à Distância da FSG tem aula com professores altamente qualificados, em sua grande maioria mestres e doutores. Esses professores também possuem grande vivência e prática de mercado. Outro grande motivo para estudar Engenharia de Produção à Distância aqui na FSG é a comodidade. O aluno pode fazer as suas atividades do dia a dia e ainda conciliar com o tempo que tem para estudar. Além desses três motivos, existem tantos outros para estudar Engenharia de Produção à Distância aqui na FSG. Então, fica o convite. Quem quiser saber mais, basta acessar o site que aparece na descrição do vídeo. Muito obrigado, um abraço e até logo!